Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda Um pouquinho diferente Como vocês podem ver, hoje o Everton não está comigo Porque ele teve uns imprevistos profissionais e não pôde estar aqui pra gravar Mas estou aí, Joe Eu vim aqui pra trazer a indicação da semana pra vocês Eu queria falar pra vocês hoje do filme chamado Horas de Desespero É um filme aí do diretor Eric... na verdade, John Eric Duddle que ele é um cara mais assim da pegada do terror ele fez alguns filmes de terror tipo quarentena de 2008 demônio de 2010 assim na terra como no inferno de 2014 ele não é um cara muito habituado aí com a ação eu até acredito que sim apesar de que eu não sou um cara muito chegado em filme de terror então eu não sei se esses filmes têm elementos de de ação ou não mas ele é o, é o primeiro filme assim que ele faz fora do elemento de terror, horror, no caso, né? Que é um filme que conta a história de uma família americana que eles se mudam pra uma um, um país na Ásia e chegando lá eles se veem no meio de um golpe de Estado e esse golpe de Estado começa a executar os estrangeiros na hora. Então, eles se veem meio que, pelo amor de Deus, eu tenho que me manter vivo, é aquela, aquela coisa de sobrevivência... É, realmente até tem um, um, uma levada, assim, do, dos filmes de terror, que tem aquela coisa da sobrevivência, né? Esse filme tem como ator principal o Owen Wilson. O Owen Wilson, para quem não sabe, é o cara que fez o gigante Pernudo, lá no Uma Noite no Museu 1, 2 e 3, entendeu? Que ele é um cara, assim, mais da pegada do... ele é um cara mais da pegada, assim, do, da comédia é aquele cara que faz alguns dramas até muito bem, como Marley e eu, que acredito que muita gente assistiu e chorou com o filme. Eu não chorei, é, mas eu quase não choro em filme mesmo. É, é normal. E ele, esse, esse Owen Wilson, ele é um cara que ele vem, ele vem atuando muito bem mas muito bem nos últimos filmes deles. Até ele participou do filme, acho que é do filme Estagiários, que se eu não me engano acho que é de 2014, o filme Estagiários. acho que na verdade de 2013, que é um filme que que conta a história de dois caras que eles começam, eles começam a buscar estágio no Google e eles acabam sendo bem sucedidos, mesmo sendo bem mais velhos assim. A, a idade deles é muito mais alta do que a da maior parte dos participantes. É um filme bacana para se assistir, muito bom. Tem aí, quem está interpretando com o Wilson é a Lake Bell. A Lake Bell, para quem não sabe, ela fez a, o jogo de amor em Las Vegas. É aquela amiga maluca da Cameron Diaz. E esses dois atores, né, que são os atores principais... Eles não vão estar bem sozinhos, assim, né, nesse golpe de estado. Eles vão contar com a ajuda do Pierce Brosnan. Pra quem não se lembra, aí o Pierce Brosnan ele é o cara que fez o 007 antes do Daniel Craig. Aí acho que foi de... de, de acho que de 91, se eu não me engano. É, de 95... Até agora, 2002, mais ou menos, foi o Chris Brosnan que, que fez o 007. Ele é um, é um ator muito bom, ele tem uma bagagem muito boa na atuação. Pelo que eu vi nos trailers, assim ele tá muito bem nos filmes. E eu acredito que ele vai conseguir dar uma ajuda muito boa para essa galera aí, para eles se manterem vivos. Afinal de contas, se você tá com o 007, você tá muito bem, né? Então, pessoal, não deixa de conferir aí no próximo dia 8 de outubro, um pouco antes do Dia das Crianças, que é no dia 12, é, você consegue conferir esse filme, que é na próxima quinta-feira, como sempre, a gente lança o vídeo na segunda, para a próxima quinta-feira já é a estreia desse, desse filme. Às vezes acontece que cinema nacional é uma coisa meio complicada, porque vocês sabem como é, né? Fala que vai estrear num dia, mas se não é aquela hiper bilheteria que tá todo mundo esperando... Eles adiam e adiam e adiam, às vezes não adiam nada, às vezes antecipam o filme, mas é um filme que vale muito a pena ir assistir. Eu queria, pessoal, também trazer aqui para vocês uma nova parceria comercial que o Cine Mostrar está fazendo com a loja de, de roupas infantis chamada Happy Pill. O que, que acontece? Essa loja está trazendo para vocês que nos assistem um desconto de 15% nas compras acima de 50 reais. Então na hora que você fizer a compra, você vai finalizar lá e vai utilizar um cupom de desconto chamado Cine Mostarda repipil 15 que tá até aqui ó. Se vocês verem aqui, ó, é só copiar esse, esse cupom aqui. Compras acima de 50 reais você já tem desconto. O bacana é, esse mês é mês de aniversário deles. Então o que vai acontecer? Como é mês de aniversário deles, eles estão com megas descontos. Aí desconto até de 80% mais ou menos em algumas peças. E todo mundo sabe o quanto é difícil muitas vezes você comprar roupa pra criança. E pra gente, que nem é do cinema, você consegue comprar aí roupa com temática de super-herói, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, que normalmente as crianças querem muito roupa do Homem-Aranha, aí às vezes é difícil de encontrar esse tipo de roupa, você encontra lá na Repipil. Belezinha, pessoal? Não deixa de se inscrever no canal, dá um, um curtir aí, deixa o seu comentário, a gente sempre responde para vocês, manda um e-mail para a gente lá no cinemostarda.com Entra na nossa fanpage lá no Facebook, sempre tem informação nossa, nova lá na nossa fanpage. O Marlon Viana tá sempre fazendo uma publicação para falar do cinema, as atualidades, às vezes alguma coisa que acontece, seriados, ele é um cara que gosta muito de seriado, ele traz umas informações muito bacanas sobre seriados. Beleza, pessoal? Curte lá, dá, dá esse apoio pra gente, belezinha? Também tem o nosso Twitter, que é twitter.com.br Mostarda. que você consegue falar diretamente comigo, as mesmas informações que tem lá no, no Facebook, elas acabam indo para o Twitter, então você consegue já ficar sabendo no mesmo instante o que está acontecendo, entra lá no Facebook e confere a matéria completa. Belezinha, pessoal? É isso daí, um abraço!